Para pedir qualquer coisa, tem que dizer, por favor, por favor, pode me dar o dado. No português, não existe sinal de ponto para abrir a interrogação, nem a exclamação. O uso da vírgula, tem o mesmo uso que o uso que ela tem no espanhol. Obrigado, isso é tudo. Tenha por costume elogiar as pessoas ao primeiro contato, exemplo. Você tem uma atitude positiva contagiante, eu amo isso, obrigado por ser assim. Outra coisa. Estou falando para mim. Você tem um jeito de falar complexo. As pessoas não podem entender quando. Você diz as coisas muito rápido. Então tem que falar pausado, com muita tranquilidade, muita calma. Entendeu? Você deve falar com jeitinho. Sem sotaque você tem que se expressar. Está ligado? Haz que seja um hábito felicitar as pessoas no primeiro contacto, por exemplo. Tienes uma atitude positiva contagiosa. Me encanta. Gracias por ser así. Otra cosa, me estoy hablando a mí mismo. Tienes una forma compleja de hablar. La gente no puede entender cuando dices las cosas demasiado rápido, así que tienes que hablar despacio, con mucha calma, con mucha calma. ¿Entendido? Debes hablar bien. Sin acento, tienes que expresarte, ¿estás conectado? Todo se resuelve a realazo. No hay problema. Todo está bajo control.